Oi pessoal, quer entender um pouco mais sobre como funcionam as vacinas? Tirar as dúvidas sobre segurança das vacinas, compreender mais a fundo o porquê que as vacinas são uma das maiores descobertas, um dos maiores avanços da história da humanidade? Então participe do Cultura e Ciência Vamos Brincar! Vai ser às 16 horas desse sábado lá no canal do Watch no YouTube. Um grande abraço, até lá!